Oi gente, tudo bom? Nós estamos aqui num apartamento que está entre 75 e 90 metros quadrados que é o padrão que está sendo construído em geral. Aqui na sala, por exemplo, a gente usou uma persiana que é motorizada. Isso é bem legal porque ela dá uma comodidade muito grande para o usuário. Ele pode estar tá sentado no sofá assistindo a TV e baixar a persiana ou recolher a persiana. Bem como também ele pode estar na sala de jantar e não precisa levantar da mesa para fechar a persiana ou abrir a persiana. Então, isso são facilidades que hoje a gente tem nas persianas. Esse modelo motorizado eu usei tanto aqui na sala quanto na suíte do casal. Eu quis proporcionar esse aconchego e essa comodidade ele acorda não precisam levantar da cama abrem a persiana ou ao contrário mas quando a gente usa persiana a gente dá um acabamento com um chale sempre um tecido um pouco mais encorpado por trás e um tecido um pouco mais leve na frente nesse caso a gente eu usei aqui na sala e no quarto do casal eu usei um macramê que é uma, uma das tendências que está sendo muito usada, que dá uma sofisticação ao ambiente e é um, tecido, é um, é um material muito bonito. Uma, dá uma nobreza ao, ao ambiente. Já no, no escritório, como é um ambiente mais masculino, eu coloquei uma persiana de madeira, que ela dá uma sobriedade, dá um tom mais descolado, mais moderno e só joguei um chale de linho por cima para dar um acabamento e um toque final. Ela combinou, ficou muito legal com o papel de parede xadrez que também é um toque bem masculino. No quarto das meninas é um universo muito romântico porque são duas meninas, né? E coloquei uma persiana né, sem a motorização mas com blackout, porque ali bate muito sol. Em quarto, vale a pena sempre a gente pensar nisso, para que dê uma comodidade para a pessoa poder dormir até mais tarde, se for a vontade dela. Então, uma persiana com blackout vem solucionar a, o problema da incidência de claridade no quarto. E daí dá um acabamento só um voal, um tecido fininho, um linho, para dar um charme e a, dar uma finalização na persiana, mas o quarto está bem romântico, com as, as, as colchas todas em rosa, parece um algodão doce. Espero que você goste.